pessoal, beleza? Hoje vou fazer uma videoaula aqui explicando como é que a gente implementa classes no JavaScript usando a nova nomenclatura aí do ECMAScript 6. Então, a gente pode agora definir nossas classes usando a palavra reservada class e dando um nome para a classe, por exemplo, person. Vamos criar uma classe person. A gente constrói, o, a gente cria um construtor da seguinte maneira. E aqui a gente vai passar um parâmetro, por exemplo, nome. A gente faz aqui, Vou setar um, um atributo, this.name, recebe name. E aqui a gente pode simplesmente criar o um nosso, instanciar o um nosso objeto, person. Vamos criar um método aqui, getName, que vai simplesmente dar um return this.Name. Aqui você já pode passar aqui, Bruno, e a gente dá um console.log aqui só para testar. Estou usando o Node, a versão que eu estou usando aqui é 6.31. Para testar aqui a gente vai simplesmente executar o nosso arquivo aqui você já consegue setar não é um construtor você pode criar um set name também simplesmente vai fazer um trabalho semelhante ao que é feito além no construtor e você pode por exemplo fazer herança por exemplo digamos que a gente queira criar a classe employ. A gente vai usar a palavra reservada Extends, Person. A gente tem a nossa classe Employee que está estendendo esses métodos aqui da Person. A gente simplesmente pode chamar o construtor da Super. Ele pode passar aqui name salary Aí A gente passa o Super aqui da, da classe Person. E a gente faz um this not salary equals salary. Aí aqui, pra esse cara, eu vou dar um get salary que vai retornar e eu vou dar um set salary que vai dar um this salary igual salary. Então, vamos testar aqui a nossa classe. Temos aqui esse, esse exemplo. Vamos aqui. New. Boy. Uh, João. New. E a gente não um Log aqui no e getName, beleza vamos conferir se ele passa, passou certinho, get one. vamos dar um get name. e um get salary. então a gente vê que ele criou certinho, ele herdou esse método aqui da classe Person e aí funcionou certinho, nas próximas aulas eu vou explicar um pouco mais sobre classes e essa aí foi a introdução. Valeu.